Olá, meu nome é Maelle, eu sou psicóloga, atuo aqui no interior de São Paulo, mais precisamente na cidade de Boituva e estava refletindo um pouco sobre a minha prática psicológica. Na verdade é uma reflexão que eu sempre tento deixar em pé durante a minha atuação profissional e pensando acerca das pessoas LGBTs e por fazer parte desse grupo também, eu tento levar na minha prática psicológica a questão da informação, de sempre estar tá levando para debate essas questões porque numa sociedade heteronormativa a gente sempre tem que estar tá levantando essa naturalização então independe do lugar que eu estou, se eu estou num contexto social, num contexto educacional ou no contexto clínico quando aparece essa pauta ou até eu faço aparecer essa pauta é, eu debato sobre isso sobre a naturalização de outras orientações sexuais, de outras identidades de gênero porque eu acho que a gente precisa falar sobre, a base de qualquer relação, é a base de qualquer sociedade. E também eu trago como forma de, de ser um ponto de referência, de identificação e de suporte, me posicionar sempre publicamente, seja em rede social ou, como eu disse, nessas, nesses encontros pessoais que agora, devido à pandemia, estão reduzidos de alguma forma, então... O posicionamento online acaba se fazendo uma outra ferramenta poderosa. Eu sempre me coloco como alinhada aos direitos humanos e, principalmente, ao direito das pessoas LGBTs, justamente por me enquadrar nisso também, nessa necessidade e nessa referência. Então, eu me, me coloco à disposição, porque eu acho que a minha existência é um tipo de resistência, é um tipo de posicionamento. E eu vou viver a minha vida tanto enquanto uma L ou enquanto uma L psicóloga dialogando sobre isso e fazendo com que as pessoas vejam cada vez com é, um olhar mais naturalizado, com um olhar mais respeitoso. E eu acho que é dessa forma que eu consigo contribuir bastante com o enfrentamento da LGBTfobia.